Nesse módulo, criaremos blocos de texto. Nesta ferramenta editorial, os textos aparecem dentro de uma caixa ou blocos, que podem ser movidos e redimensionados na diagramação. Use a ferramenta Tipo para criar ou editar texto. Use a ferramenta Seleção para posicionar e dimensionar um bloco. E use a ferramenta Seleção Direta para alterar a forma de um quadro. Os blocos de texto podem ser vinculados entre si, para gerar continuidade e fazer o texto fluir de um bloco para o outro. Quando importamos um longo arquivo de texto, ele poderá ocupar vários blocos, que chamamos de Encadeamento de Texto. Os blocos de texto possuem uma entrada e saída, que permitem verificar a continualidade de um texto e se há mais texto a ser mostrado. Um bloco pode guardar uma quantidade de texto não visível no documento. O bloco também pode ser vinculado após sua criação. O texto inserido em blocos pode fluir de modo automático ou manual. O modo manual, como no exemplo, é feito através da criação manual de blocos de texto. No modo automático, os blocos de texto são criados até que todo o texto esteja inserido no documento. Ao inserir o bloco de texto, mantenha pressionada a função Shift mais o clique.